Pastor, meus irmãos, em Cristo Jesus, muito obrigado por vocês estarem aí já em nosso canal. Nós estamos aqui em Santos dos Campos, São Paulo, um dia bem quente aqui, mas estamos na benção do Senhor. E hoje nós estamos aqui para compartilhar a lição número 10, a visão de, da torrente das águas purificadoras. E você que está a primeira vez aí, eu sou o professor Ronald, estamos aqui para poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento da Palavra de Deus. Sou professor de bacharel em teologia, médio em teologia, cursos de treinamento em lideranças, escola bíblica dominical, oratória, e estamos aqui para servir os amados. Amém? Temos muitos cursos, você pode entrar em contato conosco por nosso telefone, que fica aí embaixo do vídeo. Então, aqui nós vamos para a lição 10, que é a visão das águas Purificadores. Nosso texto áureo está em Ezequiel 47, versículo 8, e nos diz assim: Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as suas águas. Ezequiel 47, versículo 8. E nós vamos aqui na verdade aplicada que nos diz: As águas que emanam do Senhor para o seu povo, produzem transformação, frutificação e sustentação. Amém? Então vamos, nós temos aqui três objetivos. Primeiro, mostrar a visão das águas que jorram do templo. Segundo, falar do uso do termo águas nas mensagens bíblicas. E terceiro, destacar a água viva no presente e no futuro. Nosso texto de referências tem é Ezequiel 47, versículos 1 ao 3. Você lê aí, por favor, que eu já vou para a nossa introdução. Que diz, a visão de Ezequiel acerca das águas que saiam do templo faz parte da mensagem de restauração transmitidas ao cativo. Vocês lembram na lição anterior, nós falamos de Ezequiel, é, do Vale dos Socios Secos, que já é uma mensagem de restauração. E aqui vai continuar com essa mensagem de restauração. Deus sempre está preocupado em abençoar o seu povo e você vai ver aqui como Deus quer operar nas nossas vidas. A visão das águas que jorra do templo, a fonte das águas, percurso e profundidade das águas, e águas que vivificam. Esses três subpontos seremos vendo. A visão das águas que jorram do templo. Observemos que esta visão do capítulo 47 se dá após a visão sobre a restauração do templo, no capítulo 40. Seja, o templo restaurado e uma fonte de água sai tá, do templo. Essas visões abrangem o templo e a terra. Seja, Deus está trabalhando. Deus está mostrando que no plano dele vai ser restaurado toda a terra, o reino de Judá, que foi destruído. Vocês lembram isso em 586 a.C.? Né? Nós vimos isso nas lições anteriores. Como Israel foi levado à Babilônia, né? Ezequiel também foi junto, né? foi levado à Babilônia, e Deus promete por Jeremias... Tá? É que seria 70 anos de cativeiro, e Ezequiel aquele fornece mais informações em relação à restauração após esses 70 anos de cativeiro. A fonte das águas. Esta visão acerca da restauração do templo e de águas saindo debaixo da entrada do mesmo, ou seja, do templo, né, deve ter sido surpreendente e renovadora. Por quê? Porque o templo possuía forte significado para a vida de Israel. O, o templo era um símbolo muito forte, muito forte da presença de Deus. Então, vocês lembram que tudo começou lá com o tabernáculo no deserto, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, e quando chegam lá em Jerusalém, façam o templo, e o templo passa a ser aquele símbolo da presença de Deus. E dentro do templo, tem as divisões e lá no Santo dos Santos está a arca da aliança ou seja a presença de Deus assim em suma é representado pela arca da Aliança. só que é, nós temos uma tendência nós seres humanos das vezes confundir as representações com a realidade. Então existe uma representação tá? um simbolismo, o templo representa a presença de Deus a, no meio do seu povo. Né? Lá está a arca do Senhor, que ainda mais fortemente representa a essência da presença de Deus. Mas é um símbolo, uma representação. Só que o povo, a, a um dado momento da sua história, né? eles acabam é, fazendo o quê? Idolatrando. Não é? acabam confundindo o simbolismo com a realidade. Então, chega um ponto que quando, você deve lembrar, numa das guerras lá em Samuel, né? quando eles, os filhos né? de Eli vão para a guerra, eles não estão tendo, não estão vivendo em santidade, tá? e eles querem vitória na guerra, e eles pegam a arca do, do concerto do Senhor, a arca da aliança, e levam para a guerra, achando que a presença de Deus estando no meio deles, simbolizado pela arca, eles vão ganhar a guerra. Só que a, com a arca e tudo, eles são derrotados, tá? morrem, né? e a arca é levada pelos filisteus. Ou seja, a arca em si... tá é, não é um amuleto de sorte, é uma representação. A arca não é a presença de Deus, é a representação da presença de Deus. Então, isso ocorreu por muito tempo. Tá? O, o judeu olhava para o templo e dizia, templo do Senhor, templo do Senhor, né? e aquilo era muito forte. Só que agora Deus permitiu que esse templo fosse destruído, a arca fosse levada... Tá, tirado dali e nunca mais serviu e o povo agora tá quando ele vê né, Ezequiel, quando vê a visão do templo sendo restaurado tá então dá um impacto né meu Deus né? Deus vai restaurar o seu templo tá só que aí vocês vão perceber que Israel tem experiências novas tá, que vai deixar mais claro essa, essa a divisão, vou dizer aqui, tá? essa questão de vocês, judeus, vão diferenciar agora o que é uma representação meramente de uma realidade. Deus quer uma realidade de relacionamento com ele e não se apegar à representação que era o templo. Né? Então, o templo representa a presença de Deus, mas Deus quer que eles vivam a presença de Deus na realidade e não numa representação. Tá? Muito bem, percursos e profundidade das águas. Né? As águas que saíam do templo corriam para o oriente, de onde vinha a glória de, do Deus de Israel. As águas se aprofundam a cada mil côvados, cerca de 500 metros mais ou menos. Um côvado, meu irmão, minha irmã, tá? é quando você pega da ponta do dedo até o cotovelo. Tá? Isso aí é um côvado. Tá? Então, mais ou menos diferenciava de 45 a 50 centímetros. Então, arredondando para 50, tá? seria quase 500 metros. Conforme o profeta ia sendo conduzido né? é, até o ponto onde não se podia atravessar andando, tá? ou seja, as águas vão aprofundando, vão aprofundando, tem hora que o profeta diz, agora não dá mais, tá? ou vou ter que nadar, né? aí ele volta. Tá? Então, de certa forma, nos mostra né? essa questão da... Que existe sempre algo novo, de tá? experiência nova, né? a cada passo. Né? Agora, aqui, o interessante, é nessa questão, né? é que o profeta está sendo guiado, né? deixa eu ver se eu coloquei aqui. É, não, vamos para frente nos temas, tá? Vocês vão perceber que esse caminhar do profeta é uma experiência nova, tá? mas que se permite. O profeta, ele vai se permitir tá? é, nessa visão, né? que é ser guiado pelo Senhor. Tá? Ele está andando passo a passo, indo a, aprofundando a cada momento né? é, na presença de Deus. Tá? As águas que vivificam, e será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses dois rios ribeiros viverá. Ou seja, a água, meus amados, nessa visão, está correndo para o mar morto, cujas águas seriam saradas. Tá? Agora, aqui, aqui nesse ponto, o foco é o efeito vivificador e transformador daquelas águas. Tá? Então, aquelas águas que saem da presença de Deus, de debaixo do trono de Deus, vão até... Tá? O mar, e onde entram esses dois ribeiros, onde eles vão passando esses dois ribeiros, tá? chegam lá, existe né? cura, existe é, a vivificação. Tá? Então, são águas que vivificam. Vamos aprofundar um pouquinho mais tá? essa questão, tá bom? Ação divina da transformação, ação divina da frutificação e a ação divina da sustentação. Vamos lá. Nem todo texto bíblico que menciona águas está se referindo diretamente à bênção de Deus para o seu povo. Isso é muito importante. Por exemplo, em Mateus 7, 26 27, Jesus fala daquelas águas que vêm e derrubam a casa, né? daqueles que não estão firmados, que não têm um fundamento firme. Então, essas águas nós estamos revelando... Tá, essas águas de Mateus é revelado a presença de Deus tá? é uma metáfora simplesmente quando né, acontece uma inundação uma água uma casa que não tem o fundamento bom cai tá ou seja nem todas as águas na Bíblia representam a presença de Deus o Espírito Santo tá palavra nem sempre tá em todo caso tá aliás não no caso de termo águas em todas as palavras que você for compreender na Bíblia, tá? não podemos generalizar. Né? Ah, a água é a presença de Deus o Espírito Santo. Não, nem sempre. Tá? Isso que o nosso autor está deixando bem claro aqui. Então me diz, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar e sendo levadas ao mar, sararão as, as águas. Tá? Então aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais aquilo que eu disse anteriormente. Veja, o mar morto não é mar. É um lago. Né? Ah, mas por que é chamado de mar morto? Tá? Dentro da cultura judaica, toda porção de água que é bastante tem ou ganha o nome de mar. Por exemplo, a piscina né, onde se lavavam os sacerdotes é mar de bronze. Você tem muitas águas de mar, tá? mas é, tecnicamente este é, é um lago. Tá, é um lago que se denomina de mar, mar de sal, mar salgado, mar morto ganha esse nome no segundo século da nossa era, tá? É, porque todos esses nomes, é né? interessante isso é o ponto mais depressivo do planeta, tá? Se você, é, você sabe quando as pessoas fazem ah, pedreiro, né? O pedreiro pega às vezes para ver o nível em umas paredes. Né? Antigamente fazia mais, né? eu não sei, eu não tenho a profissão de pedreiro, mas eu lembro que o pedreiro pegava uma mangueira transparente, né? colocava de ar, água, né? para saber o nível num ponto, para ter o mesmo nível no outro, a, ele marcava a água que tinha com a outra aguinha. Né? O nosso planeta é a mesma coisa, tá? só que em relação ao. Ao mar, ao mar Mediterrâneo. Tá? Então, o mar Mediterrâneo tem um nível. Né? E todas essas águas tá, se medem conforme esse nível do mar Mediterrâneo. Só que o Mar Morto ele é 430 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, é o ponto mais depressivo do planeta. Por isso, tá, porque um ponto mais depressivo do planeta se torna, né, o mar morto. Tá? É, você vai perceber se você pegar a geografia bíblica, tá? É, você vai ver que o, as águas que alimentam o mar morto são as águas do rio Jordão. O, o rio Jordão tem plena vida. Tá? O rio Jordão começa lá no, no norte de Israel, né? e vai abençoando toda a região com vida, com peixes, dando frutos tudo em volta dele, tá? plantações. Aí vai ter o Mar da Galileia, que é chamado, que também é um lago. Né? E aquela, o Mar da Galileia tem muita vida, tem muito peixe. E vai descendo o Rio Jordão, tá? E ele vai terminar no Mar Morto. O Mar Morto recebe toda a vida, a água viva, do Jordão, mas ela morre aqui no Mar Morto. Por quê? Porque o Mar Morto, como é o ponto mais depressivo, mais baixo, ele não compartilha essas águas. Ele não distribui. O, o Rio Jordão ele vai compartilhando, compartilhando, compartilhando, compartilhando e para aqui no Mar Morto, quando o Mar Morto não compartilha mais, segura, não compartilha. Só que a água né, ela tem um poder de resiliência fantástico. A água nada segura. Né? Então, a água o que faz? Lá, evapora tá? e fica o sal. Por isso, os, o nível tá? da salinidade do mar morto é seis vezes mais do que do mar Mediterrâneo em si. Tá? Então, é interessante isso, tá? porque, é, primeiro ponto é uma questão depressivo. Tá? Segundo ponto, tá, ela é assim porque não compartilha, porque está lá embaixo, então não compartilha as águas que recebe. Recebe vida, mas ela não tem vida, ok? Interessante, né? Quando às vezes nós recebemos algo de Deus e não compartilhamos, isso que recebemos somos propensos a morrer. Eu quero dizer, recebemos de Deus assim, as informações de Deus, o conhecimento de Deus, esse conhecimento que você está recebendo agora, por exemplo, tá? E de várias formas, Deus vem nos investindo na nossa vida e nós devemos também compartilhar com pessoas. 2.2, ou, oh, aliás, aqui, veja, é, eu coloquei essa imagem, que esse aqui é o mar morto, veja, a ação transformadora da graça de Deus, da vida, onde há impossibilidade. No texto anterior, Ezequiel 47, 8, vimos que as águas que vão vir do, do templo vão sarar estas águas. Olha só, agora imagina, a água vem até o mar morto e algo que é impossível que aconteça, que ganhe vida, porque está depressivo, né? é a, a parte mais baixa, mas essas águas vão vir e vão transformar a Bíblia diz que o mar morto vai ganhar vida, tá? mas hoje, olha o natural, se você vê, é impossível, porque está baixo, tá? está abaixo do nível do mar. Então, toda água que você colocar, se pudesse colocar, né? ela não compartilha, então não, porque o Rio Jordão alimenta ela, todo dia recebe água viva, tá? mas Deus vai operar de uma graça, a sua graça transformadora, e vai tra fazer acontecer aquilo que é impossível. Bom, a ação divina da de aliás, frutificação, né? E tornando eu, tá? É, eis que Amálio Ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma a de outra banda, e o versículo 12 também menciona os frutos, tá? Então, o profeta, tá ele nos diz que essas águas, né? Vai produzir grande abundância de árvores e muitos frutos. Então, a frutificação para frutificar para ser bênção na vida dos sorte e para a glória de Deus. Porque não somente essas árvores estão recebendo vida, mas eles compartilham seus frutos abundantemente. Tá? Então, lembre-se sempre de se lembrar tá? de que Deus te abençoa para você compartilhar com os outros. Aí você sempre estará abençoando mais e recebendo mais. Lembre-se, então, de se lembrar que a árvore da vida, opa, agora aqui é uma observação. É isso que eu gostaria que você prestasse bem atenção, tá? É, Lembrar-se tá, de que a árvore da vida não tinha nenhuma qualidade espiritual. Tá? Lá no Jardim do Éden, existe a árvore da vida e existe a árvore ali é, do bem e do mal, da ciência e do conhecimento do bem e do mal, que não deveria ser é, tocado por ela. Tá? Então, existe a árvore da vida, e vamos dizer a árvore da morte, porque se comer, morre. Mas a questão, é importantíssimo você perceber, mais uma vez, para nós não cair no erro, tá? que aquela árvore da vida é uma representação tá? da comunhão. Com Deus. Tá? Aquela árvore tá? não tem nenhuma qualidade espiritual. Aquela árvore não produz vida no ser humano, tá numa vida espiritual. Não. Tá? Nem também a árvore da ciência do conhecimento do mal, do bem e do mal, também não tem veneno, vou dizer assim, para produzir a morte espiritual de Adão. Não, não existe isso. Ah, mas como que acontece? Se você vê no texto bíblico, tá? o que faz diferença é o crer na palavra, que gera a vida e tem todas as qualidades espirituais. Enquanto Adão e Eva acreditam naquilo que Deus disse, eles têm vida. Mas quando eles acreditam no que Satanás disse, acabou a vida. Tá? Porque é o crer ou não crer é que faz a diferença toda. Não é a árvore do, da vida, nem a árvore da ciência do conhecimento do mal. Esses são símbolos, tá? Então, muito cuidado. É, segundo Pedro 1:4 diz, e ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Por que, ou como você participa da natureza divina? Porque elas? Pelas promessas, pela Palavra, tá? Não é algo que representa. Tá? Cuidado, tá? É, a árvore, diz a Bíblia, que Deus colocou os querubins para que os homens não entrassem mais, né? É, para comer da árvore da vida. Né? Aí, aí, algumas pessoas acham que se não poderia viver eternamente no pecado. Não, não tem como. Eles pecaram quando não creram. Tá? e o pecado até hoje está na nossa natureza div... na nossa natureza humana tá porque não se creu no Senhor tá quando cremos nós recebemos a natureza divina aceitamos Jesus recebemos a natureza divina tá agora é... ah mas por que Deus não permite que eles voltem para o jardim simples tá para que Adão e Eva não se auto enganem não achando que comendo da árvore da vida vão ter vida eterna, porque não tem mais, já foi, você desligou de Deus, tá morto, tá? Você pecou, o salário do pecado é a morte, está condenado a voltar ao pó tá bom? É, eu vou dar outro exemplo rapidinho, é como a Santa Ceia, tá? para quem é, na sua igreja, por exemplo, na minha igreja, né, que toma Santa Ceia quem está em comunhão, na igreja, que faz parte do corpo da igreja. Ou seja, é, a pessoa, se não está em comunhão com Deus, tá? não está de bem com Deus, tomar a ceia não faz diferença nenhuma. Está só se auto-enganando. Porque se Jesus Cristo voltar e a pessoa não está de bem com Deus, não está vivendo santidade com Deus, a pessoa fica. Tá? Não é a, o comer né, do pão ou beber do cálice que dá salvação à pessoa. Ok? Muito bem, vamos lá, ação divina de sustentação. Não cairá sua folha, nem perecerão o seu fruto. As árvores não apenas crescem, frutificam, mas têm perseverança. Né? Por que o, o autor coloca isso? Porque é, onde temos uma região, né, onde tem salinidade, a água, tá? muitas vezes, tá? e quase sempre, tá? você vai ver isso também no livro do Segundo a Reis, no é caso do profeta Eliseu, tá? onde havia uma terra que era boa, mas a água era salina, né? era salgada. Então os frutos não permaneciam. Você a árvore vai crescendo e crescendo, dá sua flor, dá seu fruto, mas antes da colheita, aquele fruto cai. Você não chega ao estado da colheita. É uma desesperança, né? Se aquelas pessoas lutavam, plantavam tudo, cuidavam, mas não tinham resultados, não tinham frutos. Tá? Então, por isso aqui o profeta faz questão de dizer que o fruto não perecerá. Vai haver colheita, vai haver resultados porque Deus está operando. Água viva no presente e no futuro. Jesus e os rios da água viva, Zacarias e as águas vivas de Jerusalém, e João viu o rio da água da vida. Refletiremos sobre outros textos bíblicos que também fazem uso dos termos rios e águas de forma metafórica. Jesus e os rios de água viva. O Senhor Jesus se apresenta como fonte da água viva. Tá? É no último e grande dia da festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva. viva correrão do seu ventre, do seu interior. Eu coloquei os dois textos aqui de João 7, versículos 37 e 38, onde está esse texto que eu citei, e também em paralelo, 1 Coríntios 10, 4. É importante que você entenda o contexto, tá? Nesse momento que Jesus está falando, que no último dia grande da festa, último dia, o grande dia da festa, é a festa dos tabernáculos. Tá? Na festa dos tabernáculos, eles lembra a caminhada de Israel lá do Egito até Jerusalém, os 40 anos do deserto. Tá? Por isso é chamado festa dos tabernáculos. Então, o que aconteceu durante toda essa caminhada? Deus sustentou dando água para eles. Lembra que a rocha, disse em 1 Coríntios, que a rocha acompanhava. Não é que aquela pedra ficava andando. tá? Ou seja, Onde Moisés chegava e precisava de água, pegava a varinha batia numa rocha e a água saía, tá? Então, é, agora, nessa festa dos tabernáculos, os sacerdotes tinham essa representação, pegando água e derramando no altar, tá? Como dizendo, lembrando como Deus supriu as suas necessidades por 40 anos no deserto. Mas Jesus, tá? No último dia da festa, ele se coloca em pé e... Pega essa metáfora que todo mundo está vivenciando já, sabe de toda essa história. tá Jesus disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. Você está dizendo, a água do deserto, né? muita gente bebeu e já morreu. tá Mas se você chegar a mim, crer em mim, observe a palavra crer, tá crer em mim, como diz as Escrituras, não como você pensa que eu sou, mas como diz as Escrituras, tá, rios de água viva correrão no seu ventre, do seu ventre, ou seja, do seu interior. Não é a água externa que suprirá tuas necessidades reais, é, será a água que vai fluir de dentro de você, porque quando você crê na palavra, o Espírito Santo entra na tua vida, no teu coração e ele produz vida interior que salta, que sai. Para a flora fora, tá? reflete do lado externo. Zacarias e as águas vivas de Jerusalém. Naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o Mar Oriental, metade delas para o ocidental. No estio e é no inverno sucederá isto. Olha só. Na NVI diz assim: isto acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Ou seja, a frutificação. Tá, dessas árvores, tá? não vai oscilar os seus frutos conforme os fatores externos. Você percebe? Tá? É o interno que faz a diferença que permaneçam, prevaleçam os seus frutos continuamente. Tá? Então, o profeta é bem claro, tá? e fique claro para você, o que faz diferença na tua vida, o que deve fazer diferença na tua vida, e é muito importante que você fique consciente disso, não são os fatores externos, mas sim os fatores internos. Os problemas não são problemas, é como você reage ao problema. Amém? Muito bem, meus amados, 3.3, João viu o rio da água da vida, por causa do pecado... Ou seja, do não crer, tá? o homem expulso para fora do jardim, onde tinha o rio ah, e a árvore da vida. né? Ou seja, eles são expulsos para fora do jardim. Lá no jardim está o rio e a árvore da vida. Né? Eles não vão mais ter acesso para que não se auto-enganem. Tá? Ou seja, não é porque eu disse assim, né? não é porque toma participa da Santa Ceia que tem vida, se a pessoa está no pecado, com Santa Ceia e tudo, Jesus volta, a pessoa fica, tá? Em Apocalipse 22, 1 e 2, João recebe a visão do rio puro da, de água e da árvore da vida que estão disponíveis, olha só, diz lá na Nova Jerusalém, no céu, a água da vida e a árvore da vida estão disponíveis, mais uma vez, esses são representações da presença de Deus. No Jardim do Éden, todas as tardes, Deus vinha e conversava com Adão e Eva. Havia comunhão, relacionamento. Agora, lá no céu, né, estão representadas essas figuras da comunhão. São figuras da comunhão restabelecida com Deus. Amém? Meus chamados, Deus abençoe. nos abençoe. Nós acabamos mostrando a visão das águas que jorram do templo. Falamos do uso do termo águas nas mensagens bíblicas e destacamos a água viva no presente e no futuro. Deus nos abençoe, a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado a você, meu irmão, que está sempre nos acompanhando e compartilhe desse seu like.